Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças do cartão Pão de Açúcar. Uma análise agora de qual é o melhor cartão para você que é milheiro. Qual cartão então eu devo focar para ganhar muitas milhas, Leandro? O cartão Pão de Açúcar Gold, o Platinum, o cartão Pão de Açúcar Black... Qual dos cartões que tem no mercado que é o melhor? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu fiz uma análise aqui para vocês dos cartões que nós temos de melhor no mercado hoje para suprir as suas necessidades com o cartão Pão de Açúcar, uma vez que o cartão perdeu aí o poder de compra de milhas como antes. A cada um real, um ponto em transformação. E aí quem junta muitas milhas tinha como benefício o cartão Pão de Açúcar ser o melhor cartão do Brasil para os milheiros e aqui no canal eu ensino vocês também a prática de ganhar pontos, milhas, viagens, tudo com o seu cartão de crédito e grandes benefícios. Portanto, eu separei alguns cartões para vocês aqui e vamos fazer uma analogia juntos para ganhar muitas milhas com os cartões que temos, para suprir essa diferença com o cartão do Pão de Açúcar. Vamos então à primeira análise. Como vocês sabem, um cartão que permite você transferir os pontos para outro parceiro é o Visa Infinity Ducks. É, o Visa Infinity Dux é um cartão feito é, de metal e através do parceiro aí, a BRB Card, junto ao Curta aí, onde você acumula pontos e você pode transferir para os parceiros Latam, Azul e Smiles principais em transferência de milhas, né? E aí, por exemplo, uma, uma análise gastando 10 mil reais que eu vou fazer com esses cartões. Vamos começar com o Visa Infinity Dux de metal. Vamos considerar então no caso o Viseprint Ducks, a pontuação dele nacional é 5 pontos, e internacional é 7 pontos. Vamos apenas considerar os 5 pontos, tá ok? Então, gastos de 10 mil reais com o Viseprint Ducks, o dólar praticado, vamos usar o dólar é 5,21, então 10 mil dividido por 5,21 vai dar 1.919, multiplicado por 5 pontos do Ducks é igual a 9,595 pontos. É, numa promoção bonificada de 100%, eu vou dobrar esse valor, é, vou dobrar essa quantidade de pontos, vai se transformar então em 19.190 pontos, tá certo? E em segundo, nós temos aí o Visa Infinity A Eterno e o Autos do Banco do Brasil, Visa Infinity A Eterno do Bradesco e o Autos do Banco do Brasil, ambos Visa Infinity e ambos de metal. Os dois cartões pontuam 4 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional vamos considerar as compras nacionais R 10 mil reais de gasto é dividido por 5,21 ele vai te dar 1919 pontos desses quatro pontos é igual a 7.676 pontos Numa promoção que dobra bonificada de 100% então a pontuação é 15.352 o The One, o Mastercard Black do Itaú personalité ou do private considerando a pontuação de 3 pontos por dólar gasto e também apenas nacional: 10 mil de gastos dividido por 5,21 o dólar, 1.919 pontos, vezes 3 é igual a 5.727 pontos, no dobra é igual a 11.514. O Visa Infinity e o Mastercard Black do Itaú, o varejo a cada 2 reais equivale a um ponto, ou seja, metade dos pontos que eram antigamente do Pão de Açúcar. Nesse caso, se eu gastar 10 mil reais, como é o dobro, então eu teria 5 mil pontos. Se eu dobrar numa promoção bonificada, eu teria 10 mil pontos. O Pão de Açúcar Platinum e o Mastercard Black do Pão de Açúcar, gastando 10 mil reais na nova campanha do Pão de Açúcar, que agora é por dólar gasto. Então 10 mil reais dividido por 5,21, multiplica por 1919, vezes 2. É igual a 3.838 pontos. Se você tiver uma promoção que bonifica, dobra 100%, é igual a 7.676. Já o Pão de Açúcar Gold, a pontuação é, fora, do cartão, fora do, das lojas de Pão de Açúcar é 1.5. Se eu pegar o Pão de Açúcar Gold, dividir por 5,21, multiplicar por 1.5, eu vou ter 2.878. No dobra, eu teria 5.757. Ou seja, vocês observam que o melhor cartão de compras nesse momento é o Dux. Né? Em seguida vem o Eterno, vem também o Autos do Banco Brasil. Então nós temos aí, nessa simulação que eu fiz, nós temos 19.000 para o Dux, 15.000 para o Visinfinite Eterno e Autos, 15.000, o The One com 11.500, o Itaú o Varejo e o Black, Infinite Black, 10 mil. O Pão de Açúcar Platinum Black, 7.600 e o Pão de Açúcar Gold, 5 mil Ou seja, olha a decadência do cartão Pão de Açúcar. né? Porque antes, você comparava né, o Pão de Açúcar, é, se você gastasse 10 mil do, para, para a transferência bonificada, era o dobro, daria 20 mil, contra... 19.900 do Ducks, agora pode ser o Black, pode ser o Platinum, ele não consegue chegar ao patamar do Ducks nessas conversões de a cada um dólar dois pontos, né? Então para o Pão de Açúcar Platinum e Black ficou uma situação difícil perante os cartões que nós temos melhores no mercado, ainda aqui nem coloquei por exemplo em consideração o Santander Limited, nem levei em consideração o cartão por exemplo C6 Bank que pontua 2.5, o limite 2.6, né? É, não levando em consideração outros cartões que pontuam, por exemplo, 2.2, 3, né? Então tem outros cartões do mercado que também pontuam bem, tá? Tem cartão, tem cartões Platinum que pontua 2.2, né? Do Banese, você tem o cartão Banestes que você pode transferir por 2.2 o Platinum, né? Então assim, existem cartões agora na conversão do dólar para dólar melhores que o Pão de Açúcar tá Principalmente os cartões supremo do mercado hoje que é o Dux, o eterno o The One o Centurion né o American Express de Platinum é, que pontua três fora do Brasil também né então tem alguns processos aí com cartões que atingem né uma pontuação bonificada boa por exemplo vamos calcular aqui o cartão que pontua 2.2, para que a média né, que nós temos hoje, fazendo essa analogia também, 10.000 mil dividido por 5.21, daria 1.919, vezes 2.2, daria 4.221, vezes 2. Qualquer cartão que pontua 2.2 teríamos no dobro 8.443, ou seja, melhor que o black e Platinum também do pão de açúcar. Qualquer cartão que pontua 2.2, nessa jogada que eu fiz, seria melhor que o pão de açúcar. Tá? se eu pegar um cartão que pontua 2.5 né, vamos pegar o C6 Bank então 10 mil daria 1.919 vezes 2.5 nós teríamos 4.797 um cartão com 2.5 de pontos o Nicred, que se você gastar 15 mil ou mais dá 2.5 o C6 Bank 2.5 esse cartão te daria 9.595, ou seja 9.595 é melhor também que o 7600 do Black e Platinum do Pão de Açúcar. Né? Então você observa o quanto o Pão de Açúcar perdeu poder com milhas. E para os milheiros, isso é um prejuízo danado, principalmente você que vive com milhas, vendendo milhas. Né? Agora, nós que já usamos o cartão adequadamente, dentro das condições das nossas maratonas, né? de uso consciente do cartão de crédito para ganhar pontos e milhas para viagens, o Dunks já é um cartão maravilhoso, o A Eterno, o Infinite o Banco Brasil, o The One, o Santander, o Limited, Mastercard Black e Visa Infinity, é, o C6 Bank, acabei de falar, 2.5. Gente, cartões que pontuam 2.2 é, para mais, vocês já estão é, levando vantagem. Tá? Então, qualquer cartão que pontua 2.2 para mais, você já tem uma vantagem maior do que os cartões que pontuam de 2 para baixo. Né? Agora, lembre-se, o Pão de Açúcar tem um poder de compra muito forte dentro das lojas do Pão de Açúcar. O Platinum e o Black 5 pontos por, por cada dólar gasto, né? 5 pontos a cada dólar gasto dentro das lojas do Pão de Açúcar. O Gold dentro das lojas do Pão de Açúcar, a cada dólar gasto, 3 pontos, tá? Então o poder de compra dentro das lojas é muito forte, tá certo? Tá aí para vocês uma comparação com um o dólar para vocês dos cartões agora top no mercado para você escolher a dedo aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Mauro Lisboa, um grande abraço. Edson, um grande abraço. Roberto Queiroz, um grande abraço. Alisson VP, um grande abraço. Anderson Dick, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.